Muito bem, gente. Muito bem. Estamos chegando com você aqui mais uma, é, mais um vídeo, né? É, agora não posso dizer que é vídeo aula, mas é mais um vídeo aí apresentando aí mais um pacotão de vinhetas para você que acompanha meu canal aí durante esses anos. É, você que já tem a sua rádio, né? É, eu sei a dificuldade aí que todos enfrentam aí com as rádios comunitárias do Brasil. E também com as suas rádios, rádios online, de vez em quando nós é, colocamos à disposição aí um pacotão de vinhetas é, para você é, adquirir gratuitamente. Né? Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você é a primeira vez que está no canal, se inscreve aí, é, já deixa seu like aí, que não é grande coisa né esse like, que todo mundo põe na cabeça que o like é a, é a, a bola da vez. Tem gente que tem um montão de like e nunca recebeu um centavo do YouTube, né? é Pra, pra fazer uma ideia, tá bom? É, mas assim mesmo, deixa seu like, se inscreve e manda bala, né? Manda bala aí. Deixa eu fazer uma propagandinha também, que eu tô de terça a sexta-feira. É, você me acha ao vivo é, na Rádio Saudade do Sertão, né? Na Rede Saudade do Sertão. Ah, professor, mas como é que eu acho essa rádio? Vai lá no Play Store do seu celular, digita lá. Rede, saudade do sertão Você vai achar o aplicativo da nossa rádio lá Você baixa, instala e você vai achar a nossa rádio também, né? Temos aí uma rede, né? Várias rádios Inclusive na hora do meu programa você me ouve por várias rádios, né? Rádio Recanto Caipira de Ribeirão Preto também Tem, tem um aplicativo exclusivo dela para você que gosta da música Caipira, presta atenção que eu tô falando para você só que gosta de modão, né? Essa lixaiada de universitário que existe hoje, não tem lá. Só tem a nata, só tem pra gente para que gosta de coisa sertaneja. Rádio Recanto Caipira, eu te recomendo. É uma das nossas também, é, que está lá no Play Store, do seu celular lá. Vai lá, digita lá, Rádio Recanto Caipira. Você vai achar o aplicativo lá, vai baixar e vai ouvir os melhores modão sertanejo que existe aí pelo Brasil. Está na programação da Rádio Recanto Caipira. Né? Eu estou lá das 7 às 8h50, de terça a sexta-feira. Não se esqueça. É o programão Sertanejo do Boina, é de terça a sexta-feira. Né? Sabe, domingo não, né? Aí não, você mata o velho, né? Eu não, vou, é, não aguento, hein? Aí não, não aguento, não, hein? É, deixa eu ver, deixa eu Quem mais? É, que, ma, que mais recados nós temos aqui? É. No nosso canal você tem o curso completo, né? Como você monta a sua rádio online. Né? É, às vezes você é, tem apenas uma comunitária, não sabe como funciona o sistema de rádio online. É, você achou o canal certo. Aqui nós damos aí o curso completo, nós damos aí a assistência técnica, é, fazemos a manutenção é, e também vendemos aí o sinal da rádio né? que você vai precisar para vo é, você obter a sua rádio. A rádio você vai montar gratuitamente Você só vai pagar as taxas aí referentes aí a, a domínio e a taxa do sinal da rádio Ah, mas como eu faço isso, professor? É simplesmente, se inscreve no meu canal Aí vai ter o curso completo Eu mando as videoaulas completas Acho que tem mais de 30 aulas, né? E, e é muito facinho E com a nossa assistência também E você comprando aí o sinal da, do, do stream, né? Que a gente tem para vender Você vai evidentemente montar sua rádio Para você usar aí tranquilamente Em qualquer parte do país, viu gente Às vezes você pensa é, Mas é de Ribeirão Preto Nós temos aí um é, Nós temos aí um Um aplicativo que nós entramos aí através Do é, Um programa, né, que nós entramos através do computador E simplesmente nós entramos aí No seu computador do, De qualquer parte do país e do mundo, tá bom? É só você entrar em contato comigo para obter mais informações. 16 é o código de área, presta atenção, anota aí o número. 16 é o código de área 988269117. 988269117. Exatamente, 988269117, para você entrar em contato e é, montar a sua rádio aí pra você usar como você quiser, tá bom? Vamos lá, vamos lá, as vinhetas, né? As vinhetas, ou como que você vai adquirir as vinhetas, né? O pessoal fica aí, e, e, e cadê as vinhetas? É, calma, filho, calma. Você sabe que as vinhetas são gratuitas, mas se você não assistir a minha, o meu vídeo aí, eu não vou ganhar nada com isso, né? Você assistindo o meu vídeo, é, os americanos pagam nós lá no final do mês e você ganha suas vinhetas abençoadas, tá bom? É, Para você é, receber as suas vinhetas aí, é, o que, que vai, você vai fazer? Você vai adicionar o meu o, o WhatsApp, né? Você vai adicionar o WhatsApp e você vai lá é, pedir ao professor Eu gostaria de receber as vinhetas e deixar o seu e-mail lá dentro Presta atenção, presta atenção que tem muito jumento por aí é, Que está é, simplesmente vendo um pedacinho da aula é, pega e deixa o e-mail debaixo do rodapé do vídeo. Eu não vou mandar mais vinhetas para quem deixar e-mail em, em rodapé de vídeo. Você vai adicionar o nosso zap, vai adicionar o nosso zap, exatamente. E deixar o seu e-mail dentro do zap, É, dentro do WhatsApp. Aí você vai receber as suas vinhetas. E tem outra coisa também, viu? Tem outra coisa também. Tem uma, uma jumentalhada por aí que não tem nem consciência. Num sábado, no domingo, num feriado. Adiciona o zap que é receber as vinhetas na hora, gente. É de segunda a sexta-feira que nós trabalhamos, né? Sábado e domingo todo mundo tem direito a descansar e feriado também. Outros, de uma hora da madrugada, adiciona o e-mail, é, é, o, o WhatsApp que é receber as vinhetas na hora. Tem a modos também, né? É, tem a modos também. Já vocês estão recebendo aí vinhetas aí gratuitamente. Então, é, no horário comercial, no horário comercial, você adicionando nosso zap. Jogando seu e-mail lá dentro, é, o endereço do seu e-mail, você vai receber com todo o, a, toda a nossa satisfação. Né? É uma satisfação para nós ajudar você que tem a sua rádio comunitária aí em qualquer parte do país ou a sua rádio online. Né? Mas também tem que entender o nosso lado. Né? É, ninguém trabalha 24 horas, ainda mais eu que tenho a minha própria rádio para cuidar e algumas rádios aí pelo país afora. Né? Então, é, é, seja consciente. Seja consciente para Deus te abençoar também, né? É, não é dessa maneira que funciona não, rapaz. É, pelo amor de Deus, quantas vezes no feriado ainda, eu estava descansando lá para lado de Minas Gerais aí. É, o pessoal aí me pega e, e adiciona o um zap. Olha, eu quero receber as vinhetas, agora. Agora não, meu filho, ó, pelo amor de Deus, né? Nós trabalhamos de segunda a sexta das... É, de segunda a sexta, das nove da manhã até as seis da tarde De vez em quando mais um pouco, né? Então tenha paciência que você vai receber as suas vinhetas Tranquilamente O nosso canal não só tem esse vídeo de vinhetas né? Mas tem curso completo para você montar a sua própria rádio online é, Para você que é pastor de igreja Para transmitir os seus cultos Nesta época que nós estamos vivendo aí Nas igrejas fechadas é, Também para você que gosta, gosta é, do microfone, sempre sonhou ter a sua própria emissora de rádio, agora é a sua hora, é a sua vez. É a sua vez, chegou. Você vai montar a sua própria rádio online com as suas próprias mãos e apenas pagar uma pequena taxa de é, sinal por mês, né, que não tem jeito. Você tem que pagar é, um servidor, você tem que pagar um stream, é, você tem que pagar um stream de todo jeito. Então... Entra em contato comigo, né? Entra em contato comigo, 16 é o código de área 988269117. Para você receber as suas vinhetas também. Adiciona esse Zap, 988269117, você vai adicionar esse Zap deixar o seu e-mail e deixar lá o recadinho, professor, gostaria de receber as vinhetas gratuitas. Vai ser um grande prazer em mandar para você, você pode ter certeza disso, tá bom? Gente, mais um vídeo nós deixamos por aqui e até a próxima oportunidade. Não se esqueça de me ouvir, né? É, não se esqueça de me ouvir é, de, segundo, de terça a sexta, das 7 às oito cinquenta, na Rádio Recanto Caipira. Onde eu baixo o, o aplicativo? Lá no Play Store. Lá no Play Store do seu celular, onde você baixa o WhatsApp, você vai lá digitar digita lá Rádio Recanto Caipira e você vai nos achar, você vai é, nos ouvir. De, das 7 às 8h50 pela Recanto Caipira. É você que gosta de modão sertanejo, Fim, não tem outra melhor, viu? É, é, nós estamos em terceiro lugar de audiência na região de Ribeirão Preto. E vamos que vamos, né? Vamos prosseguindo, gente. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês.